Fala pessoal, tudo bem? Quem tá falando aqui é Leonardo Carvalho e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como promover o produto ideal na Hotmart se você for um afiliado iniciante então você entra aqui no seu painel, vai nessa parte aqui de mercado né? onde você vai ter mercado de afiliação tá? então já tem essa primeira divisão aqui, que são primeiras vendas que são específicas para você poder promover produtos que tenham um, é, um custo mais baixo né? e também sejam com afiliação aberta o que, que é isso? se você clicar aqui ó você clicar em afiliar-se agora, ele já automaticamente abre para você. Cadê a internet? Então, para você que está tá começando, deixa eu te dar uma dica aqui. Os produtos da Hotmart, eles vão entre 0 e 150 graus. Então, assim, quer dizer que os 150 graus, estão bombando de vender, tá? Tem até aqui os mais quentes, que estão ali sempre no topo, né? Que aqui o Fórmula Negócio Online, que é um ótimo produto. Emagrecer de Beige, Lead Lovers também, que é um serviço. Eles são os produtos que estão mais vendendo. Acontece de ter produtos como Fórmula Negócio Online, de lobres e o Emagrecer de Vez, que estão sempre aqui nessa posição, e às vezes você tem um lançamento, e o produto, ele, o carrinho estava tá fechado, quando abre ele vende pra caramba, né, porque está sendo feito é, uma campanha, então essa é uma coisa importante você acompanhar. Mas tem uns que estão sempre por aqui. Tem os mais recentes, aqui, ó, que eles sempre têm algumas novas oportunidades, ou seja, assim, são produtos novos, que estão a temperatura baixa, mas pode ser que aqui no meio estejam sendo lançados produtos que vão bombar, tá? Então, se você for um dos primeiros a promover, isso é ótimo para você, porque aí você pode pegar, né, começar a promover, criar um post, criar um insight, e ele ficar bem posicionado, então você vai sempre ter aquela posição. Então, é algo que vale a pena você estar tá sempre dando uma olhada aqui. Quais são as dicas que eu vou dar para você, então? Você pode usar várias estratégias, mas uma delas é a seguinte, você pode criar um negócio horizontal, né, ou seja, você pode promover vários produtos é, digitais, e com mini-sites e tudo mais, ou você pode especificamente eleger um nicho que você tem afinidade, que você gosta, ou que você acha que tem uma oportunidade boa, e ali você cria um, um, um site de nicho, né, e bota um monte de, de posts, né, de artigos, e quando ele estiver posicionado, você pode promover mais um produto ali dentro, né, ou seja, existe até nichos também que são correlacionados, saúde, né, que você pode promover produtos de emagrecimento, produtos de ganho de massa muscular, pode vender produtos é, físicos também, que sejam... É, algumas cápsulas, produtos que não, de alimentação, de alimentação saudável, muita coisa relacionada ao mesmo nicho, tá? porque é um, é um nicho que ele é amplo. Então tem um filtro aqui também que você pode usar, que auxilia muito nesse início. Você pode escolher o tipo de afiliação, em vez de você solicitar aprovação, você clica assim, a afiliação com um clique. Você pode escolher um preço, quanto mais caro, mais difícil de, é difícil de vender, mas mais trabalho você vai ter que ter, ou seja... É, não vai ser um, em um clique só. A pessoa vai ter que voltar na sua página mais alguma vez, vai estabelecer um relacionamento. Então, se você vender produtos de zero a 100 reais, como e-books ou então é, cursos com valor menor, você tem aí uma garantia que você vai vender mais rápido. Até 197, 200 reais ali você também consegue aqui. Mas, assim, você que está começando vai de 0 a 100, que é bem interessante. Você pode escolher todas as faixas aqui de, de comissão. Eu normalmente boto de 40 a 60%. Por quê? Porque para você também não trabalhar bastante, para ganhar 20 reais, né? Então, um produto de 100 reais, uma comissão de 50%, você vai ganhar aí é, 45, 50 reais. Aí você vê todos os nichos, se você quiser também é, filtrar aqui por idioma, para não pegar um idioma que não seja espanhol ou inglês, bota em português e aplica filtro. Aqui já alguns produtos já vão sair daqui, tá? Então, tenta trabalhar esses aqui. Você vê que aqui, ó, quando tirou, é, fez essa filtragem, já apareceu aqui, ó. 49 graus, 35, 50, 69, eu recomendo que se está acima de, de 20, 30 graus, está vendendo, mas está com, com uma frequência baixa. A partir de 50 graus está vendendo todo dia, então isso facilita o seu trabalho, porque você sabe que são produtos que as pessoas estão comprando, ou seja, desperta interesse, são produtos que tem poder de venda, potencial de venda. Então eu já falei aqui, filiação aberta, 40, 60%, língua portuguesa, escolha um nicho específico para trabalhar, tá? A temperatura de 0 a 150 graus, que é indicada. Verifique se tem gente anunciando no Google. Então, eu tinha até colocado aqui a ah, dieta de 17 dias. Se você colocar aqui no Google, ó. Dieta de até 17 dias, tem gente anunciando. Então, se tem gente anunciando, é sinal que, assim, que tá dando dinheiro, tá? Então, você pode também criar uma propaganda, se você quiser. Trabalhar com anúncio pago, né? trabalha com ads. Ou você pode também fazer um, um mini-site e... e e trabalhar com SEO, né, trabalhar com a venda orgânica. Mas aí você tem que estar ciente que vai demorar um pouquinho mais, tá? Mas, assim, se você tiver, não souber como é que faz isso, eu vou deixar aqui embaixo depois um, um vídeo que vai explicar pra você como é que faz isso, que vai ajudar bastante, me ajudou muito no início. Produtos cara precisa de mais tempo para interação para vender. Produtos baratos, vendem mais fácil até R$197,00. Até R$100,00, você vai pegar e-book aí é que, que você vai vender por 50 reais, vai ganhar 25. Já vale para você começar a movimentar, entendeu? Pra você acreditar, tipo, cara eu motor vendendo, tá acontecendo e o negócio vai. Mas tenta escolher o produto de forma estratégica. Se você for um produto que todo mundo vende, vai ter muita concorrência também. Então você tem que ter, você tem que começar a perceber o que, é que vale a pena. É, produtos com comissão de 40%, 60% tem muita opção, tá? Você não vai ter produto, às vezes, que custa R$200,00 e a comissão é R$20,00. Aí você vai ter um trabalho danado, mesmo trabalho que você teria para anunciar um de 40% e 60% de comissão. Verificar sempre a página de vendas. Então você vai ter aqui, ó, R$ reais o preço de venda e R$ é reais que você recebe. Então, ó, isso é outra vantagem para ser um afiliado desse produto. Você tem treinamento para afiliados. Você vai ter o suporte para afiliados, suporte para cliente, né? Que você sabe que vai reduzir o reembolso, isso. Aí vai ter menor de índice de reembolso, recuperação de boletos. Ou seja, se a pessoa não clicar ali... É, tem uma equipe trabalhando para recuperar boleto, para tentar fazer uma nova venda. Material para afiliado, para material de venda. Isso tudo aqui ajuda. Então vem aqui em sobre. Tá, fala aqui, é um e-book completo para aprender do zero a emagrecer. Então vou acessar a página de vendas. Ah, então tem aqui uma página com uma headline bem legal, tá vendo? Descubra o método para emagrecimento utilizado por milhares de mulheres. Para perder de 5 a 10 quilos em apenas 17 dias. Então você tem uma super promessa aqui que promete uma transformação. Vídeo de vendas fundamental. Aí você vai ter aí, ó, vários gatilhos, né, que vai falar os benefícios, vai, você vai ter os resultados, né, o antes e depois, vai ter grupo no Facebook, ou seja, a paleta bem legal. Então você também tem itens exclusivos, que um bônus, né, que você consegue ganhar, garantia de sete dias, promoção hoje, você tem gatilhos aí de, é, de escassez e urgência, quer começar agora, a paleta bem legal, ó, depoimentos, com antes e depois, que isso é bem legal, tá bem legal esse produto aqui para promover. Tá? Então, esses produtos ajudam bastante. Ainda mais se tiver um grupo no Facebook, ó, você tem grupos de alunos no Facebook, exercícios, sorteios e receitas. Tá? Então, isso é, são outros indicativos. É, qual é a página de vendas boa? A página de vendas é que tem uma headline, uma super promessa, né, que tem uma, uma chamada legal, um promete uma transformação, um vídeo de vendas, tem vários gatilhos mentais. Mas que quando você assiste o vídeo, quando você vê a página, quando você analisa a página, dá vontade de comprar. Aí você sabe que, caramba, essa página aqui é boa mesmo. E se tiver também produtos que vendam renda extra, ou seja, você pode vender algo que se fale sobre. um e-book que fale sobre comida natural. Mas se você vender um e-book que fale sobre comida natural, mas como você ganhar dinheiro vendendo marmitas fit com comida natural, também é bem legal, porque aí você tem um gatilho também da, da pessoa querer mais, né? Da, da ganância. Ou seja, a pessoa fala, cara, vou aprender isso e vou ganhar dinheiro com isso. Lembrando que o seu papel não é vender, o seu papel é levar tráfego para a página, tá? Então, assim, sua preocupação principal tem que ser gerar tráfego, seja de forma paga ou seja de forma orgânica. Então, a headline tem que ter uma promessa forte, promete uma transformação, vai te levar um ponto A, um ponto B, ou seja, a menina tá gordinha, vai, vai ficar magrinha, tá? deu vontade de comprar, despertou desejo, então, cara, que legal. Então, isso aqui é uma headline poderosa. Então, verifica a regras, vê se você se enquadra, porque às vezes você pode ser que você comece a promover, né? A filiação não clique, mas você... É, não pode fazer uma coisa, não pode usar o nome do produto para criar uma página, tipo a dieta17dias.net, porque ele trabalha com ponto .com e não, não autoriza você trabalhar com outras... Aí você tem todo o trabalho de criar, vende, quando vende, ah, ó, não está fazendo a coisa errada, é, é cancelada a sua, a sua filiação. Tem que prestar atenção para não perder o trabalho depois disso tudo. E às vezes o produtor ele, ele exige nas regras ali que você tenha um site de nicho, que você tenha inscrições no, no YouTube, ou que você tenha não sei quantos é, seguidores no Instagram e tudo mais, mas assim, você pode mandar uma mensagem para ele, ele te deixa um, um e-mail, né, gestor afiliado, então essas pessoas aqui, elas deixam a possibilidade de você entrar em contato para tirar dúvidas, então, até você solicitar, caso esteja fechado aqui, ou não esteja aberta, você pode mandar um e-mail para a pessoa falando qual é a sua estratégia, Vale a pena você entrar em contato com o um produtor, porque às vezes você tem uma estratégia trabalhada na sua cabeça já, você não tem resultado ainda, mas você vai trabalhar certo. Você pode mandar uma mensagem e falar, ó, oh, eu acabei de fazer um, um, um curso, né? Eu fiz o curso tal, eu fiz o Fórmula Negócio Online, que é um curso é, top tal, eu vou trabalhar com a estratégia tal, vou trabalhar com o YouTube, eu vou trabalhar com o Instagram. Aí nessa aí você pode entrar em contato com a pessoa e o produtor falar, ah, legal, esse cara vai trabalhar direitinho, tá? É porque as pessoas não mandam e-mail, então acaba que a filiação fica fechada e fica bloqueada outra coisa que tem que, que é, ver é se a página tem pixel instalado aqui tá vendo isso aqui ó é o assistente do google tag assistant então você tem duas extensões aqui ó que vai falar pra você isso aqui por exemplo não tem pixel do facebook o que, que quer dizer isso que se por acaso você é, levar a pessoa para a vendas a pessoa não comprar naquele momento mas mas quando ela sair dali é, o facebook e, e o google Vão perseguir ela com anúncio, ou seja, assim, se você fizer, se a pessoa comprar depois, você vai levar, vai ganhar comissão, tá? Então, isso vale, é bem interessante, tá? Você tem essas duas ferramentinhas aqui, ó, que é o Facebook Pixel Helper e o Tag Assistance by Google. Então, nesse caso aqui não tem, então, beleza, vale a pena depois dar uma olhadinha. Deixa eu ver se a gente achou um aqui. Então, aqui nesse caso aqui do, do Metro Fan Arte você vai ter aqui, ó, o Pixel do Facebook. Tá? Isso aí ajuda bastante a saber que você, mesmo que você não fecha a venda naquele momento, em algum momento depois você também é, pode levar a sua comissão aí pela indicação da venda. Outra coisa que é importante você dar uma olhada também são os links alternativos. Eu vou mostrar o Hotlink, mas eu vou mostrar aqui também. Está ó. Ó, com temperatura de 69, está com blueprint que é 100%, ou seja, está seguindo todas as orientações aqui da é, do Hotmart. Então isso aqui é a opinião do Hotmart, isso aqui é a opinião... Do público, tá? 3,96, tem uns que são melhores, mas tá valendo, tá? Às vezes você tem aqui uma satisfação muito baixa, então tem muito reembolso, ou seja, a pessoa compra, não gosta do produto, e depois é solicita o reembolso, então você não ganha comissão. Até porque a comissão só cai normalmente 30 dias depois, porque é o tempo da garantia, né, que o produto oferece. Então vê aqui também se tem os hot links, ó, o link de divulgação, se ele tem hot links alternativos. Aqui tem os hot links dele, e os alternativos... Tá vendo? Tem bastante coisa aqui, ó. direto check checkout, para boleto bancário, débito conta bancária. Então tem várias opções aqui, ó página nova, tem muitas vezes tem promoção aqui, tem vezes que você tem é, pacotes né, conjuntos, né tipo combo de produtos, você compra tantos, aí já joga direto para a página de combo. Às vezes tem páginas com reportagens, vale a pena dar uma olhada nisso aqui tudo, tá? Vê se tem material para divulgação. Ah, aqui, ó, aqui tem banner, tá vendo? Então esse, ele tem banner de 300 para 250, tem material para você trabalhar, se quiser usar isso aqui no no Facebook quiser botar como banner. Isso aqui mostra que o produtor está bem interessado em ajudar o afiliado né, a fazer a venda. Tem inclusive tem inclusive produtos que eles oferecem e-books para você poder fazer, é, trabalhar ou a partir de meio marketing, ou seja, você dá uma isca digital para ele, né para poder oferecer, e o produtor já inclusive fornece isso, banner e material de divulgação. Então, isso aqui eu já falei, são os é um grupos de afiliados, né que você tem às vezes contato com... Um produtor pelo WhatsApp ou por um grupo do Facebook, ele vai passando ele vai passando a estratégia ali, isso é bem interessante, tá? Então assim, nem todos os produtos estão aqui, tem milhares, são 60 mil produtos, até mais, né? Então você vem em assunto aqui e você vai fazer a sua busca, ó. tem animais, tem apps, tem casa de construção, culinária, gastronomia, desenvolvimento pessoal, enfim, tem muita coisa. Vale a pena você gastar um tempo fazendo essa busca, né? Então nem, todas as, nem todos os nichos que o pessoal fala que são os principais, que é relacionamento, dinheiro, finanças... É, saúde, fitness, é, eles vão aparecer aqui até porque é limitado esse espaço. Então tem os produtos mais quentes aqui também, né? Você, vale a pena sempre você estar tá acompanhando o que está acontecendo. Tem esse aqui que eu indico bastante, você fazer o curso até porque você fazendo pode promover ele, né? Antigamente era aberta a afiliação, mas hoje em dia você só consegue se afiliar sendo aluno, né? Você tendo completado o curso. Eu vou deixar aqui embaixo o link. Tá, vale muito a pena, a comissão de 60% tem uns produtos hoje que mais vende aqui na internet Está muito tempo aqui com 150 graus na, na Hotmart Eu sempre estou postando vídeo e nesses vídeos eu mostro como é que eu consegui superar algumas dificuldades que eu tive no início né? E é muito comum você, no início você bater cabeça, você, você não saber nem como faz e, e, e vai aprendendo com erro né Então eu passo aqui muitas das coisas que eu errei, que eu aprendi e agora estou compartilhando com vocês Então não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho Deixa um comentário falando se você gostou do, do vídeo ou qual é a sua dúvida. Compartilha com alguém que você acha que tem interesse em, em marketing digital ou marketing de afiliados. E eu vou deixar lá embaixo também na descrição um link, que é um vídeo né, de um especialista que mostra como é que você pode começar nesse mercado de forma a ter sucesso, né, a conseguir aprender logo totalmente do zero, um passo a passo, né, um método, para você já passar essa fase inicial, aí, que é uma fase de muitas dúvidas, e já conseguir fazer logo suas primeiras vendas. Tá bom? Então é isso, gente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.